Eu vim aqui só pra falar que o canal tem nova esposa Que o meu amigo desenhou o link do canal dele Do Twitter dele, tá indo Inclusive, assim. ele vai no meu Twitter Que ele fez a esposa E deve ter dado bastante trabalho E é isso, agora vai ter animação Finalmente que eu falei Que quando mudasse ia ter animação E não teve, mas agora vai ter Já que a esposa já tem tudo feito Então é isso, é tchau